Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao workshop Criar um efeito metalizado no meu móvel. Eu sou o Rui Bota e estamos em direto da loja de Setúbal, totalmente renovada. Uma loja que foi inaugurada na passada quinta-feira, desde já convido-vos todos a visitar o nosso espaço com total segurança. Já sabem, que infelizmente continuamos em situação de pandemia e continuamos a acompanhar, pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Podem colocar as vossas questões que nós, na altura, respondemos. Se não for possível, iremos dar uma resposta mais tarde. Vamos falar sobre o tema de hoje. Temos uma convidada muito especial para quem está habituado a seguir os nossos workshops. Está habituado a ver a presença da nossa convidada no lugar de moderadora. Hoje, connosco, do outro lado, a Joana Lacerda. Olá, obrigado. Joana. Olá, Rui. Obrigado por estás aqui connosco. por aceitar o nosso eu. convite. Muito obrigado. Seja bem-vindo à Loja de Setúbal. Obrigada. Obrigada por me introduzires aqui à Loja. Eu já a dar uma voltinha e está top. Estamos aqui num espaço novo, que vai é ser spa... o espaço uhum. dos workshops, sim, sim. aqui na Loja Totalmente de Setúbal. Totalmente novo. Espetacular. E em breve, quando tivermos os presenciais, vamos estar todos aqui na brincadeira, certo? Certo. Combinado. E hoje, vamos brincar com tintas. Exatamente. Eu então, começaria mesmo... <risos> Por perguntar uma vez que esse tema para este workshop foi sugerido por ti, muito porquê lindo. este tema? Porquê criar uma frente neutralizada no modo Porquê este tema? Então, Rui, uh, porque eu, tenho, eu acho que tenho um bocadinho de má de Teresa de Calcutá e eu gosto muito de lutar por aquilo que eu acho que uh, é menos uh, reconhecido da, na nossa gama. E as tintas neutralizadas são tintas que são espetaculares, super versáteis e Infelizmente, acho que aqui há um tempo, quando apareceu a moda do, da chalky paint, das tintas de DKP, elas foram um bocadinho ofuscadas e as pessoas passam pelo linear e nem notam que elas lá estão. Não conhecem, se calhar, muitas vezes, uh, o, o tipo de efeito que, ela, que elas fazem, nem sempre temos mostruários que realmente mostrem o efeito. Uh, e então eu decidi, porque não, uh, falar deste tema, até porque eu acho que tenho aqui um, uma coisinha que me diz que vai voltar a estar em voga. Temos aqui uma boa oportunidade para, boa oportunidade para, para mostrar aos nossos, colegas, aos nossos colegas, aos nossos clientes, então, o que é que podemos fazer com estas tintas? Há muita então. coisa que eu quero falar, uh, eu trouxe muitas amostras, uh, como te disse, nós podemos fazer efeitos que vão desde o chique e do glamouroso até ao vintage e ao mais rústico com estas tintas. E eu trouxe uh, amostras para tudo e mais alguma coisa, mas vamos seguindo com o workshop e ver uh, uhum. até onde é que conseguimos ir. Então, começamos naturalmente pelo princípio. Vamos e começar pelo este princípio. Este processo requer vários passos, requer não é? Requer vários passos, requer uma preparação muito, muito própria. Eu vou começar, se calhar, por, uh, por explicar que as tintas metalizadas, como o próprio nome indica, são tintas que têm partículas de metal ou de minerais que, que conferem um, um brilho mais especial à tinta e isso obriga-nos a terem atenção a alguns aspectos. Um deles é a opacidade das tintas. Estas tintas de metalizadas, normalmente, têm sempre menos opacidade do que uma tinta básica, um esmalte de madeira, por exemplo, uma tinta vulgar. Claro que isto varia um bocadinho com a qualidade da tinta, mas, por norma, para já estarmos precavidos, não é uma tinta que tenha muita opacidade ou que vá o nosso suporte com facilidade, com uma de mão, por exemplo, como as outras. E depois é importante termos em conta também um fator que é um fator externo que, já, no, que, que está fora deste conjunto todo que já é a preparação do móvel que é o facto da tinta ser muito influenciada pela iluminação. A incidência da luz faz variar completamente o efeito da, do acabamento da tinta uhum. e, portanto, é, importante. é muito importante quando trabalhamos com metalizados, é importante sabermos onde é que vamos colocar a peça, em que local da casa que a vamos colocar, porque interessa realmente que ela seja, esteja num lugar onde ela vai brilhar, brilhar nos dois uhum, sentidos, não é? Sim, exato. Um, portanto, não vamos colocá-la num sítio muito escuro, nem num sítio que leve luz de chapa, por exemplo, não queremos estar a pô-la de frente para uma janela e acordar de manhã e ficar cego logo com... com Temos de ter em consideração, <risos> então, esse Temos de ter em consideração o local uh, e também a preparação, porque como qualquer tinta de brilho, se o nosso suporte tiver muitos defeitos, como é o caso deste, Qualquer coisinha, qualquer tinta que tenha brilho aplicada num suporte que esteja irregular vai, vai saltar mais à vista todos os Sim, defeitos, não é? Portanto, notas. temos que ter um suporte bem preparado. Uhum. Então, para começar, falando então da, da opacidade, só para termos uma ideia, eu fiz umas amostras fofinhas e tudo para, para vos mostrar. <risos> uh, temos aqui uma tinta que é a Perle de NAC, vamos falar dela daqui a pouco, que é uma tinta... Uh, que é, que é feita de propósito para tirarmos partido da transparência da tinta, mas pode ser usada de outras formas também, como vamos ver, mas é um bom exemplo para nós vermos como ela, como o efeito é completamente diferente. Se nós aplicarmos numa madeira de pinho cru, conseguimos fazer este aproveitamento do veio, se aplicarmos, por exemplo, que isto acontece aconteceu com muitos clientes, comprarem a tinta e ficarem desanimados, porque na, na amostra tínhamos uma, uma madeira de pinho, ficava num tom, quando chegavam a casa é. pintavam em móvel uhum. ou em carvalho e o tom era completamente diferente. E existem várias cores, não é? Esse existem é várias cores, aqui aplicámos o platina, que é o, o prata, que é o mais, o mais vulgar, não é? um, mas o, o, a cor é, to, é totalmente diferente logo, de acordo com o Sim, suporte. Sim, é bem visível. E temos uma peça pintada com um cinza já, para atingirmos a prata mais depressa. Vamos falar disso daqui a pouco, quando falarmos da, da preparação no móvel. Isto só para terem uma ideia do, do efeito que ela faz. Como é que podemos aplicar uma tinta metalizada? perguntas no -me tu, Rui. Como é que podemos aplicar de, uma tinta metalizada? De várias formas. Então, podemos usar o tradicional pincel, uhum. sendo que temos que ter consciência que a tinta, como é mais translúcida, Qualquer aplicação com o um pincel, nós vamos ver os riscos do, da, da aplicação, não é? Quando fazemos esta, esta aplicação com o pincel, temos de ter sempre cuidado com a forma como fazemos, porque se fizermos à toa, uh, vai assustar muito. Portanto, a aplicação tem que ser feita sempre. Eu gosto de trabalhar com o pincel porque, porque ela, quando é com madeira, por exemplo, ele acompanha muito bem o veio da madeira e mesmo quando não é, se nós falharmos um bocadinho, se fizermos certinho, até engano parece um aplicada um rolo pode também ser aplicada a rolo. A pincel, eu só vos queria mostrar que ele tem que ser certinho e há aqui uma outra uma, uma outra situação que temos de ter em conta. É que esta tinta é como se fosse uma camurça. Se nós passarmos sempre no mesmo sentido, as partículas vão ficar todas orientadinhas no mesmo sentido e ela brilha, portanto, tem um brilho uniforme. Uhum. Se nós cruzarmos, eu não sei se é possível ver aqui, uh, mas se nós cruzarmos a aplicação, ela vai ficar com brilhos diferentes. Portanto, tu vais conseguir ver que de um lado aplicaste, um, numa zona aplicaste para um lado, noutra no para outro. Portanto, é preciso ter cuidado, sempre quando aplicamos com o pincel e até com o rolo, de pentear, digamos assim, uh, o acabamento. Sempre terminar, até podemos aplicar de forma menos rigorosa, mas quando for para uhum. fazer o acabamento. Mas é conveniente fazer uma pintura uniforme, não? Sempre, muito uniforme. Com estas tintas, temos que ter essa atenção sempre. Uhum. Com, o rolo, com o rolo, também podemos aplicar. Eu trouxe um rolo minúsculo e estou a fazer aqui uma aldrabiça, não se faz, vai. Eu trouxe um tabuleiro Isto não se faz, sempre sempre é tinta no, no tabuleiro primeiro, não, mas para, para tirarmos o excesso, podemos aplicar com o rolo também. Aliás, quando queremos fazer um, uma lacagem mais perfeita, digamos assim, no metalizado, também podemos aplicar a rolo. O que é que o rolo faz? Por muito bem aplicado que seja, cria sempre alguma, algum picotadozinho. O que pode ser interessante, se a pessoa quiser assumir esse picotado, ou então se não quiser, eu aconselho a fazer com o pincel. Porque o pincel, como estava a dizer há pouco, faz aquela, um, aquele riscado que se confunde mais com o metal do que se for o rolo. Então a tua sugestão é aplicar com a triste, embora também seja possível aplicar também com o rolo. Também podemos voo. aplicar com o rolo, se quisermos, e já, já vamos ver aqui mais à frente, se tivermos a fazer uma, uma lacagem, por exemplo, tivermos um bom rolo e muita paciência, ou seja, dar camadas muito fininhas com o rolo, também é uma, uma opção. Outra alternativa que nós temos é aplicar à espátula. Não é assim tão vulgar, ver a espátula, mas a espátula, se nós quisermos usar ou tirar partido da textura do metalizado, também a podemos fazer, porque ela, como tem hum, esta característica da, da incidência da luz, podemos criar um efeito também interessante, fazendo manchas com a própria textura da tinta. Pronto, Eu não vou falar deste efeito hoje, mas uh, este efeito usa-se muito em tintas de parede, por exemplo. Uhum. Aliás, os, os, os fundestores até aconselham, ou já assumem normalmente quando, quando vendem estas tintas, que o efeito vai ficar cruzado e nacarado, digamos assim, manchado, porque é muito difícil realmente conseguir que a superfície fique muito uniforme. É preciso uma preparação muito própria e muita paciência para o conseguir. Mas a nós forma vamos conseguir, como vamos aplicar vai, vai, vai, influenciar. vai influenciar o acabamento final. É? Exatamente. Ah, e podemos usar também com um pincel gordinho destes, uhum. para fazer hum, manchado, por exemplo, para fazer picotado e criar textura. Se tivermos tempo vamos falar deste efeito também ainda hoje. Okay. Pronto, agora alguém devia lavar isto tudo, não era? mas não. Fica aqui para daqui a pouco. Então vamos começar com a preparação do móvel e com a aplicação. Eu vou tentar falar de quatro efeitos diferentes. Vamos falar de, de um efeito metalizado liso, sólido, vamos, vamos falar de transparência, de cedas metalizadas, portanto, patins, e vamos falar também de sobreposição de camadas. Dá para fazer isto tudo com estas tintas, é espetacular e as pessoas Sim. não sabem. Então, isto é um metalizado simples. Uh, o que significa que nós vamos uh, tirar partido realmente só da cor e do metalizado e para que isto fique impecável, o mais impecável possível, nós temos de ter uma preparação uh, rigorosa do suporte. O que é que isso significa? Significa, Rui, que nós temos duas opções. Ou assumimos esta textura do veio da madeira, porque podemos querer tirar proveito da madeira, se for uma madeira com um veio bonito, podemos querer tirar partido. E que é bastante visível neste e exemplo. Exatamente, é? porque como ela tem este este brilho e a luz, a luz faz ressaltar todas estas esta textura, que estas pode ser interessante. ]ias. Se for uma madeira bonita, se, for, se tiver muitos defeitos já não é tão interessante, é? portanto claro. também depende muito do suporte que nós temos. Se quisermos anular esta madeira e fazer um efeito mais liso, então isso já exige uma preparação mais uh, trabalhosa. Podemos, por exemplo, aproveitar um móvel que tenha um verniz ou que tenha uma pintura, já que esteja lacado, para fazermos um acabamento mais liso. Se quisermos aproveitar a madeira, remédio não temos que capar tudo para podermos uh, aproveitar esta textura. Ok. Temos aqui um exemplo, então, da preparação ideal para uma aplicação de uma pintura sólida impecável. A madeira tem que ser lixada tem que ser aplicado, se ela tiver muito, um, um veio muito marcado, uma massa de madeira, aqui foi aplicada com uma espátula, depois a massa é lixada, é aplicado um primário, eu usei aqui um primário cinzento, mas pode ser um primário, um primário branco, normal, para madeira, aliás nós temos aqui este primário, que é o primário de madeira. Pode ser um qualquer, é né? um primário universal de o primário madeira. universal ou um primário de madeira, Vamos uhum. aplicar sobre esta massa. E depois, é fundamental que... A tinta ou a base, por exemplo, nós podemos usar uma base cinzenta, se quisermos usar um prata, mas se quisermos usar um verde, aventurina, que é o que eu vou usar, convém que a base seja o mais próximo possível desse tom, portanto, okay. eu tenho aqui, eu usei... Então, para tons mais fortes, mas... sim, tens aí um verde, aqui de baixo, o verde catos. Depende muito do tom, pois, se nós quisermos, eu vou-vos mostrar o tom da minha, eu escolhi o meu, o meu metal. E é verde aventurina, é este tom. Okay. Eu posso aplicá-lo sobre o cinzento, mas a cobertura não vai ser a mesma. Eu vou-vos mostrar aqui. Em cima do verde, ele praticamente já me faz a cobertura. É como se já tivesse dado mais de mão. Ok? Mas não dispensa o primário, não? Não dispensa o primário aqui. Nós vamos aplicar o primário e o verde. Não dispensa o primário. Se quisermos trabalhar como deve ser, não dispensa. Nós podemos aplicar diretamente uma tinta, aliás, se nós tivermos um móvel já pintado ou com um verniz, nós podemos aplicar logo uma tinta de, de aderência imediata na, nesse suporte, na cor que nós queremos, e passar logo para a pintura com metalizado, não há necessidade dar primário nesse caso. Uhum. Portanto, Saltamos esse passo, então. Exatamente, podemos saltar esse passo. Agora, como vês aqui, este verde já faz praticamente a cobertura total da superfície, sim, superfície. Sim, é notório. e portanto aqui bastaria dar mais uma de mão e estava terminado. OK. Portanto, isto se quisermos aproveitar para fazer um metalizado liso. Eu neste caso usei um spray porque me facilitou o trabalho. Os sprays são uma, uma ótima opção para os metalizados quando queremos fazer um trabalho realmente mais perfeccionista porque o spray Uh, faz uma dispersão muito uniforme da tinta e portanto é uma solução ideal só pode não ser ideal se tivermos uma peça muito grande porque ele tem um rendimento muito mais curto do que tem uma uma tinta uh, uhum. normal portanto mas é uma boa opção por exemplo uma moldura um, um abajur, um candeeiro qualquer coisa que nós tenhamos mais pequenina é uma boa opção se quisermos tirar partido então da madeira só temos que saltar este passo da aplicação da massa é aplicar a pintura, ou o primário, e a pintura diretamente por cima para conseguirmos este efeito que está aqui. Ok? Ok. Olha, tem aqui uma questão. Já tens uma que foi questão, okay. Qual é o tipo de rolo eh, que foi utilizado? Ok. O rolo que, nós estamos a usar, que eu usei é um rolo flocado, é um rolo de esponja, uh, que é usado normalmente para lacagem com acrílicos, também pode ser usado com sintéticos, mas é o rolo que faz o acabamento mais perfeitinho, okay? é um rolo de lacar, okay. de esponja. Outra questão, é possível pintar móveis em MDF? Claro que sim, é, é possível pintar móveis em MDF uh, sempre com a aplicação de um primário, uh, pode ser um primário multi-superfície, alguns primários de madeira também dão, Uh, não dá é para fazer este aproveitamento, não é? Portanto, nesse caso, se quiserem pintar um móvel de MDF, o resultado será sempre um metalizado liso, opaco e liso. Mas sim, okay. com a aplicação do primário. Tenho aqui um primário, o primário de madeira, é este que já tínhamos visto. E trouxe também este primário, que é um primário multisubsistente. Este é o faz parte da gama, não é? Este faz parte da gama da, da ID, da Lei Decorativa. E é um primário que dá para suportes que, não, que, que tenham lacagem, que tenham verniz, ou que sejam mais difíceis, com menos aderência. Uhum. Temos estas duas opções. Olha, outra questão que surgiu: uma mesa laçada pode ser pintada? Uma mesa? Laçada. Pode ser pintada. Laçada? O que é laçada? Eu penso que seja aquela, aquelas mesas que têm aqueles efeitos entre trabalhados. Que seja trabalhada? Sim. Uh, não tenho, não tenho uma, nada que impeça de ser pintado, agora, não sei se, calhar se a senhora, não sei se é uma senhora ou um senhor. Se pode especificar exatamente qual é que é a dificuldade que, é que pode surgir. Acha? Não sei quem é a senhora, como é que se chama a senhora? É, um senhor. é uma senhora. É uma é Noémia Almeida. Noémia. Noémia. Diga-me o que é que, é que tem dificuldade em pintar o um móvel ou o que, é que quer dizer esta palavra que eu não conheço, que é para eu poder ajudar. Então, Vou pôr aqui o meu pincel, um instantinho. Olha, já agora com o móvel encerado, dá para fazer o efeito metalizado? Dá para fazer o efeito metalizado, sendo que a cera tem sempre que ser removida do móvel. Todos os móveis encerados, para qualquer acabamento que se queira aplicar por cima, exige sempre a remoção da cera. A cera pode ser removida com um desencerador, que é um produto próprio, é um líquido, que se aplica sobre a madeira encerada e que, que entranha na madeira e que ajuda a levantar essa... Essa goma da cera, e portanto, esse processo tem sempre que ser feito porque não há tinta que, que agarre, ou seja, que agarre com durabilidade. Ela até pode agarrar na altura, mas depois, com o tempo, acaba sempre uhum. por soltar. Ok, então, já tinha a resposta da Dona já, então, a Mesa do lacada. Ah, lacada, Ok, muito bem. Pode sim, senhora. Aliás, como estava a dizer há pouco ao Rui, se quiser fazer um metalizado liso, ter uma, uma peça lacada é o ideal, porque não tem, que ter, não tem que cumprir todos aqueles passos, basta. Aplicar a cor no tom da, do metal que vai usar e aplicar logo o metalizado por cima. Portanto, pode perfeitamente. Tem é que usar uma tinta de aderência imediata em lacados ou um primário para lacados, antes de, de seguir com o esquema da pintura. Ok, já falámos sobre os sólidos. Uhum. Está aí muito bem, porque já estamos quase no fim, não quase. Uh, vamos falar então sobre. Um, a transparência destas tintas, portanto, tirar a partir da transparência da tinta. O que já estava não sei. naquele exemplo. Não é? Aqui estamos a falar de aproveitar a textura uhum. e aqui estamos a aproveitar a textura e a transparência, portanto, ele não está então, embora opaco, parecidos, são efeitos diferentes. São efeitos diferentes. Aqui estamos a aproveitar uh, não só a textura da madeira, mas também o próprio veio que fica visível, portanto, a cor não é totalmente opaca. Claro que nós temos, temos aqui um exemplo do, da platina, com uma de mão, duas ou três, portanto, consoante também o número de mão que nós aplicamos, vamos ganhando mais ou menos cobertura um, para a nossa madeira. Eu aqui apliquei três de mão, mas eu podia aplicar só uma se achasse que ficava bonita assim. Três de mãos? Eu apliquei três, mas é, aqui é mesmo ao gosto do cliente. Se ele aplicar, aplicar uma de mão e ficar contente com o resultado, não faz mais nada. Se achar, hum, se calhar eu escureci um pouquinho mais o tom, aplica mais uma de mão, duas, e três. E assim sucessivamente até encontrar o tom desejado. Não? Exatamente, então pode aplicar as de mão que quiser até chegar ao tom que ele deseja. Esta transparência nós podemos aproveitá-la sobre a própria madeira ou então sobre uma pintura que já esteja na, na própria peça. Como é que nós aproveitamos esta. Ah, eu vou-vos só mostrar aqui como é que. Eu já mostrei há pouquinho, mas vou para verem como é que funciona, vou -te molhar o chão todo, faz mal, não faz depois estou limpa. É? <risos> então, só para verem, esta tinta que é a tal pele de NAR, que nós vamos usar aqui neste exemplo, não tem nada que saber a aplicação, ela já vem preparada, não, com não a trincha, vamos diluí la não é? vamos aplicar com a trincha, quando estamos a trabalhar diretamente na madeira é sempre preferível trabalhar com a trincha. Portanto, ela não tem nada que saber, é aplicada, como eu tinha explicado há pouco, sempre no mesmo sentido. Podemos espalhá-la de forma menos uniforme, mas quando acabarmos, vamos pentear sempre para o mesmo sentido. ok? É o tal efeito da pintura uniforme, não é? Para ficar uniforme, exatamente. Para o, é, é, não é para a pintura ficar uniforme, porque ela uh, não é, microscopicamente não é 100% uh, uhum. uniforme, mas para não haver o problema é de olharmos para a peça e vermos a passagem do pincel, porque demos umas pinceladas para um lado e outras para o outro. Portanto, para ficar mais certinho, vamos acabar sempre penteando para o mesmo sítio. Ok? Ok. Se há aqui bocadinhos que acumulam, vai acontecer. Nós podemos esticar sempre mais a tinta. Se achamos que aqui acumulou um bocadinho mais, podemos voltar a tirar, a pôr. Podemos lavar tudo e voltar a pôr se estivermos a estressar. É uma tinta que tem algum tempo também de, de, de secagem que nos permite trabalhar. Uhum. Ok. Aqui, como vos disse então, tem um o exemplo de uma aplicação de uma, duas ou três mãos. Okay? Tem mais nada que saber. Esta tinta, aliás, a maior parte das tintas metalizadas... Ali são as três mãos. Uma, duas e três mãos. Exatamente. Uma, duas e três mãos. Se nós continuarmos a aplicar, eventualmente ela vai ficar totalmente opaca. Uhum. Portanto, conseguimos fazer aquele efeito, mas vamos gastar muito mais tinta. Não faz sentido. Uma vez até que as tintas são mais caras do que do que um esmalte normal, vamos fazer o máximo assim para, para poupar e não estamos gastados necessariamente, ok? Isto não tem nada a ver esta aplicação. Se eu quiser, posso então, como te estava a dizer, aplicar esta tinta que é translúcida sobre uma pintura. Pode ser preto, eu usei preto, mas podemos usar qualquer cor. Pode ser uma tinta que já esteja no móvel e que esteja lixada é também. É o cor que está por, por baixo não influencia, não é? Vai influenciar o um efeito. Vai, ou seja, o, o facto dela ela ser transparente vai, deixar, vai permitir sempre que se veja o tom que está por baixo. Portanto, uhum. aqui influencia. Okay. E nós vamos tirar partido do tom que está por baixo e da textura da madeira. Como? Vamos aplicar o produto. sobre a madeira escura pintada, era estava a dizer, pode ser uma madeira que já tenha uma cor, pode ser podemos aplicar nós a cor, pode ser uma tinta chalk e pode ser um, um esmalte mate sem brilho, se, é, se é a peça que nós tivermos já tiver uma pintura, convém sempre lixar um bocadinho para criar mais aderência. Então pode ser um esmalte diferente da gama que estamos a utilizar? Pode sim, sim, não tem que ser desta gama. Qualquer esmalte nós podemos aplicar esta tinta sobre este esmalte para criar este efeito. Em qualquer cor. Eu escolhi uh, duas cores muito próximas para fazer um, um, um efeito mais sutil, mas podemos usar uh, cores mais espamparantes que quisermos. Eu até trouxe... Umas esta gama já... e estes efeitos permitem-nos dar largas à imaginação, não é? Exatamente. As Mas pessoas podem pôr em prática a sua criatividade. É que, é que podes fazer tudo e mais alguma coisa. Por isso é que eu acho que é interessante perceber como é que podemos trabalhar esta tinta para depois uh, daqui extravasarmos um bocadinho. É isso que eu espero que os nossos clientes consigam fazer daqui para a frente, conhecendo as propriedades da tinta e o que é que ela nos permite fazer. Vamos deixar isto secar um bocadinho, porque isto que está aqui não é isto. ok? Vamos deixar secar um bocadinho e vamos limpar daqui a pouco para criar então este efeito veiado, para aproveitarmos a textura e a transparência da, da pintura. Ok, olha, sim, isso? tem aqui uma questão. Margarida Lopes pergunta se podemos usar essa gama de metalizados sobre madeira rústica e fazer decapê. Decapê não. <risos> podemos usar sobre uma madeira rústica para, fazer, para fazermos este efeito que aproveita a madeira. Uhum. Nós podemos fazer efeitos rústicos com, uh, com estas tintas, uhum. mas DKP não, porque esta tinta não é uh, fácil de lixar. Um, nós para um DKP usamos uma tinta que se chama tinta tipo giz, que é uma tinta muito friável, fácil de Sim. remover, e o um metalizado não é. Uh, aliás, estava-te a dizer há pouco que estas tintas não precisam de aplicação de nenhum protetor, porque elas são muito resistentes e isto, depois de seco, Estar a tentar tirar e fazer um DKP com uma lixa é, é muito complicado não e não vai fazer um, um resultado bonito. Portanto, não é uma boa ideia, Margarida. Temos outras tintas para, para usarmos para este efeito. A Luísa Fonseca pergunta, hum. mesa de pinho mel, posso aplicar o primário sem lixar? Mesa de pinho mel uh, depende do que tiver a mesa. Nós podemos aplicar um, um primário em qualquer superfície desde que ele esteja, ela esteja limpa, sem gorduras, sem sem silicones, por exemplo, ou aqueles produtos que se usa para manutenção de mobiliário, portanto, tem que ser lavada, bem lavada primeiro, e depois podemos aplicar então um primário adequado ao acabamento que, que a mesa tiver, a mesa ou Se tiver um verniz, aplicamos um primário para verniz, se, não tiver, se tiver cera, removemos a cera e trabalhamos na madeira crua, se não tiver nada, ou tiver uma lavatura ou um protetor, podemos aplicar -lo logo diretamente. É, Aplica-se diretamente dessa forma. Exatamente. Ok, olha, tinha okay. mais uma questão. Eduarda Batista, é possível aplicar tinta metalizada em plástico num carrinho de dispensa, numa frateira? Pode sim, senhor. Aliás, as tintas metalizadas podem ser. Na verdade, todas as tintas podem ser aplicadas em, todo, em todos os materiais, sendo que respeitamos o esquema de pintura. Plásticos, vidros, tudo o que são superfícies mais difíceis de. ou que têm menos aderência, nós temos sempre que aplicar um primário próprio. Eu não aconselho a aplicar esta tinta diretamente no plástico, a não ser que seja um spray, atenção, os sprays uh, seguram em, em múltiplas superfícies, portanto, se quiser fazer um trabalho rápido e não quiser ter esse trabalho, pode usar sempre o spray. Se quiser optar por uma das outras tintas, terá que aplicar, então, o primário primeiro, o primário para, para PVC, e depois, então, fazer a pintura. Não vai... Criar nenhuma transparência como esta, mas pode criar outras que já vamos ver aqui à frente. Isso é uma questão que surge com frequência, mas qualquer superfície pode ser pintada desde que se utilizem os materiais tudo adequados, não é? Pode ser pintado, é, há muito pouca coisa hoje em dia que, pode ser, que, que não pode ser pintada, porque há primários para tudo e mais alguma coisa: para azulejos, para vidro, para plásticos, para melaminas, para. enfim. Homerland tem uma gama extensíssima, a sério. Não, não há nada que, que não se resolva. Ok. Esta tinta, não sei se já secou, já está quase seca, nós vamos deixá-la secar um pouquinho para fazermos este efeito, não vamos deixar secar completamente, portanto, 5, 10 minutos, depende também da temperatura que estiver na, na sala, se ela, se ela já está, não está a ficar no meu dedo, não é? Uhum. Vamos então fazer este processo. Como é que isto se faz? É fácil, é só passar o paninho o úmido, não é cheio de água, nem como o meu está. <risos> e vamos só passar para começar a limpar e a ver se o veio por baixo, ok? Sim, já é visível, há uma coisa. Pronto. E aqui podemos também tirar mais ou menos consoante <risos> o efeito que nós queremos fazer. Se eu acho que está muito claro, posso remover mais, posso fazer mais pressão, tirar mais. Posso estar aqui a insistir bastante tempo. O único... A única, o único fator que nós temos que levar a sério aqui é, é este tempo de trabalho. Não podemos deixar que a tinta seque completamente, porque depois já não vamos conseguir fazer este efeito. Nem com a tinta, nem com, nem com o pano nem com uma lixa. Porque a tinta, como estava a dizer há pouco a margarida, é muito resistente e a lixa uh, não faz quase nada aqui. Ok? Não sei se consegue ver bem. Tenho aqui uma amostra mais pequena. Eu fiquei de dizer ao meu, ao meu fornecedor, ao meu querido fundecedor, uh, destas madeiras fantásticas, uh, ele, ele fez-me aqui veio ao contrário. Quis-me criar um desafio, não é? Porque achou... Uh, mas realmente o efeito é diferente. Tenho aqui uma amostra de uma peça horizontal, porque normalmente nós estamos habituados a ver os móveis na horizontal, mas o efeito será este. Vou deixar aqui um bocadinho para se ver. Mas cá está mais, de uma, forma de, de mais a, uma forma de sermos criativos, a forma de sermos gostarmos para fazermos, Isto na verdade é um efeito envelhecido, vintage também, que nós podemos fazer com os metalizados, que se faz muito uh, Fazia isso com os móveis de Provença, não é? Havia uma gama própria até dos móveis de Provença, que era tom sobre tom. E nós aqui estamos a fazer o mesmo, mas com transparência. que agora está muito na, Quem na é moda. Que ainda é mais não. original e está muito na moda. <risos> ok, vamos avançar então aqui para o próximo efeito. Posso colocar-te aqui uma questão? Podes, podes. A Cíntia Rodrigues pergunta, tem um móvel com forragens aplicadas, a tinta cobre o um metal também? E uh... já são materiais diferentes, não é? Ela, co ela também cobre. Uh, aqui a questão é, ela, nós podemos, se for uma peça decorativa que não vai ter muito uso, nós podemos realmente... Uh, Pintar por cima e não estarmos muito preocupados com o detalhe de, de estar a dar um primário próprio para aquele metal, para depois podemos fazer a aplicação. Ela agarra sobre o metal, uh, mas se for um, um, um móvel que nós abrimos constantemente, estamos sempre a mexer nas ferragens, as dobradiças estão sempre a abrir e a fechar, eventualmente com o tempo ela vai acabar por estalar ali e vai se soltar. Então a utilidade que nós vamos dar às peças também influencia né, o produto vai ser aplicado. Exatamente, depende muito daquilo, da utilidade que nós vamos dar e o manuseamento que vamos fazer com, com as peças. De qualquer forma, se um tal tiver ferrugem ou estiver oxidado, sempre limpar o tal antes da aplicação desta tinta ou de qualquer outra tinta. Surgiu aqui outra questão também que tem a ver, o alumínio pode ser pintado? O alumínio também pode ser pintado. O alumínio, existem tintas para aplicação direta no alumínio, aliás para galvanizados ou galvanizados são específicas outros metais, para, para alumínio. Não é? Exatamente, para metais leves. Uh, e existem uh, primários também para esse efeito, pronto. Cá está, hoje em dia pode ser tudo pintado. Tudo é pintado. <risos> mas existem, as tintas já nos facilitam muito porque, porque saltam este passo, do, este passo do primário. Existem cinco ou seis cores que são as mais uh, tradicionais, o preto, o branco, o verde, mais completos, os não é? cinzas, e podemos aplicar logo diretamente no alumínio, limpando, desengordurando, como é óbvio, e depois então passando à pintura. Ainda nos, nas transparências, queria-te falar aqui da aplicação que nós que eu referi há pouco, que é feita com, com este pincel, o tal de recorte, pincel, o este pincel moronho. <risos> Porquê? Porque nós podemos fazer também um trabalho de sobreposição de camada. Como, ela, como a tinta é transparente ou, ou semi-translúcida, nós podemos trabalhar com várias cores e, e, e estar a sobrepor cores constantemente até conseguirmos o resultado que nós queremos. Que é o caso deste, desta peça que não eu tenho aqui. Não é totalmente tra transparente? Ela não é totalmente transparente, mas nós chamamos translúcida ou semi-translúcida assim, porque não cobre completamente, mas, uh, mas tem alguma opacidade para podermos, para ganhar cor, não é? Portanto, ela é pigmentada uhum. à mesma. Nós aqui, aliás, é o efeito do, desta peça grande que temos aqui, que é um efeito também vintage. É feito com a sobreposição de duas cores. Eu usei aqui um cinza escuro. Como é que ele é, é aplicado? Se o nosso móvel tiver muitos defeitos e tiver muito marcado, até convém, até termos partido disso. Se a peça for muito lisa, nós vamos querer criar alguma textura para este efeito funcionar. Não sei se consegue ver bem ela tem... Hum... Então resulta melhor numa peça que tiver mais relevo. Que tenha oh, que mais, relevo, mais podemos, podemos, O que eu quero dizer é que podemos tirar a partir dos defeitos da própria peça se quisermos fazer um efeito rústico, vintage. Ah. Não demasiado, atenção, se tivermos um, um naco de, de, de massa lá em cima não vai ficar muito bonito, mas se não tiver perfeitinho, se tiver uh, alguns defeitos, aqui uhum. não, não há esse problema, ok? Então, eu apliquei... Se calma, se calhar vou te pedir para guardares Sim, claro. esse deste lado. Eu apliquei aqui então dois tons. Apliquei um cinza escuro. Já, já fiz essa parte do trabalho aqui. E depois vou manchar com um rosa... Um rosa lindo, gold, espetacular. Mesmo de princesas. Que é este que aqui está. E eu vou usar este pincel para sujar. Eu não vou levar muita tinta. Vou limpar aqui, vou tirar aqui porque não me interessa estar a levar muita tinta para o suporte, porque eu vou começar a manchar para criar este efeito de sobreposição. Este, este efeito já é um efeito que dá algum trabalho, porque nós vamos então querer… aqui aplica-se com pouca tinta neste passo. Podemos começar com pouca para não fazer nenhum disparate, para não estarmos a, a, a… Para não correr tira, bem, né? exato. Portanto, podemos ir manchando. Podemos pôr mais ou menos tinta e ela aqui tem alguma transparência, não é? E o que é que vai acontecer? Eu vou deixar secar esta de mão e daqui a uma horinha, mais ou menos duas horas, volto a fazer a aplicação do rosa porque ele, como vês aqui, já vai escurecer um bocadinho mais. Então para este no... efeito eu de secar já -se uma hora? Uma horinha é suficiente para nós podermos continuar aqui a brincar. Claro, se tiver um tempo a menos, se não houver nada em contrário, podemos trabalhar a fim de uma hora. Aqui temos quatro ou cinco de se calhar, de, de aplicação da, da pintura. Porque depois aqui a ideia é nós trabalharmos com os dois tons, podemos aplicar o rosa, deixar secar, voltar a aplicar o rosa para criar uh, zonas mais mais com rosa mais forte, porque depois, neste caso, a opacidade vai aumentando e, portanto, o tom fica mais vivo consoante a mãos que tem. É visível um tom mais escuro, não é? Exato. É. Aqui temos o, o tal de cinza escuro que está por baixo, portanto, é uma questão de não cobrir nesta zona, ou, se quisermos, voltarmos atrás com o cinza, portanto, nós podemos pegar novamente no, no cinza que usámos, podemos até ir limpando o pincel, tenho aqui um bocadinho de cinza, e podemos, se quisermos, acharmos, epá, os rosa demais deste lado, ok, vamos voltar a picar com o cinzento e vamos disfarçar o rosa que pusemos. E isto é uma brincadeira, que estamos aqui horas, se preciso, a fazer isto, porque a ideia é criar esta esta espécie de degradê, este envelhecido que os móveis ganham com o tempo, é de começarem a ficar manchados e é feito… Então aqui temos a oportunidade de o trabalho não correr bem, temos a oportunidade de o corrigir. Aqui temos a oportunidade de corrigir e corrigir e corrigir e de estarmos aqui o tempo que for necessário a sobrepor cores. Podemos fazer com dois tons ou podemos acrescentar mais alguma cor se nós quisermos, é, é mesmo Aquilo que, que a pessoa sentir e quiser experimentar. Uhum. Eu gostava de aproveitar, se calhar, para, para, para falar também dos corantes, porque existem muitas tintas uh, metalizadas, várias qualidades de tintas metalizada, mas as cores uh, não são, não há muitas cores. Nós temos um catálogo. Tens tu? Tenho aqui. Nós temos um catálogo de afinação de metalizados da, da Robielac podemos afinar uma série de cores uh, em máquina, portanto escolhemos o tom e afinamos em máquina, isto já nos dá um, um, uma ampla gama de cores. Já, uh, com já com o efeito metalizado. É afinado uh, nesta tinta que está aqui. Aliás, existem duas bases, existe uma base clara e uma base de ouro, uma prata e uma ouro, para se conseguir atingir estes tons. Se nós não encontrarmos a nossa cor predileta aqui, nem na gama que já existe disponível, então podemos também trabalhar com os corantes. Claro que o corante tem algumas limitações, quer dizer, não, nós não, não convém uh, abusarmos na aplicação do corante. É um corante universal, não Isto então. é um corante universal. Ah, Queríamos misturar aqui para todos. Vou tirar aqui um bocadinho desta tinta. Não é esta. Olha, tropei as tampas, não dizias nada, já é da barraca. Então, nós temos de ter cuidado em misturar o corante porque a tinta metalizada, por si por si já já tem uma dose de corante uh, ou de pigmento controlada para podermos manter o efeito do metalizado. portanto não vamos não vamos abusar. E sempre que falamos de corantes, corante tinge muito atenção. Uma pinguinha de corante é o suficiente para fazer já uma grande diferença. Portanto, podem começar por aplicar por pouca quantidade pouca mas... quantidade no outro sítio e vão misturar para alterar o tom. E se não encontrarmos o tom desejado, voltamos a, a pôr em pouca podemos quantidade. Podemos voltar a pôr. Uh, podemos, eu aqui, aqui estou a usar o vermelho porque quero fazer um rosa mais, mais intenso. Pronto. Um, Podemos usar até 5% de corante, não convém passarmos essa porcentagem essa percentagem porque isso realmente compromete depois uh, o comportamento da tinta e o, e o resultado final. Portanto, aqui temos um rosa uhum. já com a adição do corante e aqui temos o rosa original. Ok? Sim, podemos trabalhar diferença. com vermelho, azul, amarelo, preto, branco, verde, existem todas Lá as está, cores. a uh, nossa criatividade, não é? Exatamente, com o corante nós podemos aproveitar para fazer, podemos também misturar, um, os, os as tintas são miscíveis. entre si, claro, se estivermos a falar da mesma gama, da mesma composição, não é? se, se eu quiser misturar um perro de nacre platina com um quartzo para aclarar o tom, também eu posso fazer, ok? Portanto, também podemos brincar aqui um bocadinho... Uh, com as, próprias, com as cores da própria marca. Ok. Outra forma de aproveitarmos esta, esta sobreposição de camadas é... Vou o pincel é fazendo este efeito arriscado. Uh, no fundo é o mesmo, o mesmo do que está aqui mas é feito uh, com uma aplicação de, de pincel lisa. Portanto, não vamos estar a picotar Vamos aplicar só com o pincel, portanto, aqui temos este efeito. Aqui aplica-se só com o pincel? Aqui estamos a aplicar só com o pincel. Uhum. E o que é que estamos a fazer? Estamos... Aplicamos uma base escura, neste caso, e vamos aplicar várias camadas de, de metalizado para fazer este efeito riscado e com mais profundidade, porque aqui estamos a aplicar vários tons. Uhum nada que saber é aplicar o produto diretamente sobre a peça, portanto temos aqui uma, uma cor escura, eu vou aplicar porque me apetece, que é mesmo assim. Uh... Até me que fica um bocadinho mais rosado ou mais quente, acho este tom demasiado frio, ok? também então, este tom, este passo é extremamente simples, não é? basta só aplicar, não tem mais nada. Só aplicar, aplicar, é, é, é o mesmo sistema que está aqui, é aplicar as mãos que nós quisermos até até, até o, efeito o tom final. do desejado e o efeito final, claro. Portanto, eu aqui achei, acho que este tom está muito frio, vou aplicar um bocadinho deste tom, vou limpando o pincel, se não quiser que seja tão opaco, Limpar o pincel significa que eu estou a descer o pincel, ok? Só para tornar a tinta mais fácil de, de remover, se eu achar que está demasiado opaca. E alterei já aqui o meu tom. Imagina mas que não era o tom alguma... desejado que tu, tu querias. Como é que se, se faria? Se ainda não é este o tom desejado, uhum. eu vou voltar a aplicar outra vez. Ou o cinza que eu usei ao início, o cinza mais escuro, ou um tom mais claro. Uh, eu trouxe um tom mais claro. É o quarto. Se é tens na mão. Isto. Portanto, nós aqui podemos aplicar as mãos que quisermos, sendo que atenção, eu nunca vou estar a cobrir completamente a cor que está uh, no fundo. Eu vou estar a sobrepor camadas. Portanto, vai haver sempre um pouco da, uh, vai se ver sempre um bocadinho do que está por baixo. Mas o interesse do efeito é precisamente este. É nós vemos este uhum. riscado que é feito com Exatamente. estes tons todos. Portanto, eu posso aclarar. Acho que isto está demasiado escuro. Volta a aplicar um tom mais claro. E até posso aplicar ao mesmo tempo que estou a aplicar o outro, misturar. Vale tudo aqui, vale praticamente tudo. Ok? Posso colocar aqui uma questão, Joana? Existem tintas de aplicação direta sem lixar? Existem já, já tínhamos falado há pouco. Existem tintas, as chamadas tintas multi-superfície, podem ser aplicadas em vários materiais. Atenção, dê sempre as instruções de. Se O material que nós queremos pintar está incluído, porque nem todas as tintas multi-superfície dão para todos os materiais. Há tintas multi-superfície para azulejos de vidro, por exemplo, há tintas para PVC, laminas, para lacados, há algumas que incluem todos estes materiais, portanto, desde que na, na embalagem tenha essa especificação, não há problema nenhum de aplicarmos nesse, nesse material ou em qualquer material. Ok. Olha, e se foi necessário utilizar um verniz, qual é o mais apropriado? para os metalizados, uhum. eu, não, okay, eu não aconselho a aplicação do verniz, porque ele influencia um, o acabamento do metalizado, mas eu até trouxe uma amostra para mostrar, porque eu já sabia que esta pergunta ia surgir, <risos> uh, eu penso que dá para ver bem, uh, temos aqui o um efeito metalizado, tal como ele é originalmente, e temos aqui a aplicação do verniz mate, por exemplo como vês quebra completamente o um, um, um brilho, Vê -se vai, bem a diferença. vai vai arruinar, digamos assim, o nosso trabalho. Não é isto que nos interessa. Podemos aplicar um verniz que tenha meio brilho, que é o, no fundo é o mais próximo que nós temos do, do metalizado, não é a mesma coisa, mas é o mais próximo, mas como vês ainda assim faz diferença, ele vai escurecer um bocadinho o tom que já lá temos e vai criar um brilho diferente, não é um brilho metalizado, é um brilho Mesmo. de verniz. Pronto. É bem diferente. É muito diferente. Podemos fazer isto, por exemplo, se tivermos uma peça, se for uma mesa, por exemplo, uma peça que tenha muito, muito uso, uma secretária, que vai estar sujeita a, a muito artrite ou a muito manuseamento, podemos aplicar o verniz e, e devemos, sendo que temos consciência que vai ficar com este resultado, que vai ser diferente. De qualquer forma estas tintas como eu já disse são muito resistentes, não há necessidade com uma necessidade concreta de estar a aplicar um verniz, porque só assim é que o trabalho fica finalizado e fica protegido, não há essa necessidade. Só mesmo se estivermos a falar de, de peças que vão sofrer muito na sua vida e então queremos garantir que aquele que aquele trabalho não fica estragado, OK? O que podemos fazer também, por exemplo, neste, isto também depende do efeito, se estivermos a falar de uma pintura deste género, em que estamos aqui a sobrepor metalizados e, e, e já vai ficar aqui uma miscelânea, se calhar não nos vai fazer tanta diferença o brilho ser ou não ser metalizado. Portanto, neste caso, por exemplo, podemos fazer um acabamento com verniz ou podemos até, há quem use... As, como nas pinturas automóvel, não é? Uhum. Quando fazemos o efeito metalizado, damos sempre aquele verniz por cima que dá aquele aspecto mais, uh, mais fundo, não é? Fica com uma, uma camadazinha por cima... Tem a, a ver como me referiste há pouco com a utilidade que vamos dar à peça, não é? Tem a ver com a utilidade que vamos dar à peça, ou, ou até, neste caso, com gosto, porque imagina que a pessoa quer um metalizado como se fosse um carro, quer aquele brilho por cima mesmo como se fosse lacado de carro, ele pode aplicar sobre esta superfície um verniz de alto brilho, para fazer esse efeito também é possível uma questão de gosto uhum. vai quebrar este metalizado e vai fazer uh, um efeito diferente mas é depende isso do que gosto cada um pretende, não é? ok falámos deste efeito e vamos passar vamos passar para o último é. temos, temos tempo ainda temos tempo fantástico ok então queria falar então um bocadinho também das tintas das um, das ceras metalizadas, que também é um daqueles artigos que as pessoas normalmente passam ao lado porque não sabem muito bem para que é que servem. Uhum. Uh, esta cera está. É esta, esta cera, por exemplo, da Liberon, é uma cera que está junto no linear, está junto com as, as ceras de as tiras de madeira, portanto, nos tons originais de madeira, Sim, no setor da pintura, no setor da pintura, uh, e as pessoas, uh, ok, eu sei o que é uma cera de carvalho, sei o que é uma cera nogueira, não é A minha madeira é nogueira vou levar uma cera nogueira, minha madeira de é carvalho, claro, vou levar um carvalho claro, bronze, onde é que eu ponho o bronze, ninguém sabe, não é? as pessoas ficam embaralhadas quando vem uma cera bronze, as ceras metalizadas, existem bronze, existem prata, existem as douradas, nós por acaso neste momento já não temos, mas as ceras metalizadas são usadas para fazer um este efeito patinado sobre uma pintura já. Não vamos dar uma cera destas sobre uma madeira. Podemos dar, mas o efeito não é bonito, não é para isso que elas que elas cedem, Então o okay? que me aconselhas? Onde é que pode ser utilizado? Elas podem ser aplicadas sobre qualquer pintura. Eu fiz esta esta peça para nós vermos que ela pode... Eu só usei a bronze, mas podemos usar a prata, por exemplo, para fazer uh, aquele efeito do ferro forjado, já manchado, por exemplo. Apliquei a pintura azul e fiz uma aplicação da cera. E aqui apliquei um cinza escuro e fiz a aplicação da cera também, para a mesma aplicação, para se ver a diferença do que ela realça mais, num tom claro ou num tom escuro. Se estivermos a trabalhar num tom claro... Ela não se vai notar tanto, fica um efeito mais subtil. Se for uma madeira escura ou uma madeira pintada, desculpa, com um tom escuro, já se nota um bocadinho mais. Então, a função vou... dessa cera é, como é acabamento. patinar. É E é um acabamento. Muito bem, Rui, exatamente. <risos> Portanto, aqui já não vamos aplicar mais nada também, porque a cera, por si, já é um acabamento. Uhum. Oi? Ah, oh, estou toda suja. Então, para percebermos Sim. aqui o passo a passo, agora aqui tenho aqui as pecinhas. Portanto, pode-se usar isto em qualquer tom, podemos usar inclusive em cima de branco, que também podem ver aqui, de um cinza claro ou um branco, para verem a diferença da mesma cera sobre estes tons. Então, passo a passo, é muito simples, aplicamos a cor que nós queremos, de forma uniforme, com um pincelinho ou com um rolo, em é diferente. Depois fazemos a aplicação da cera, que eu vou exemplificar com um bocadinho de boneca de algodão, que tu tens aí. Exatamente. Portanto, a cera pode ser aplicada com a boneca, portanto, no fundo é este desperdício de algodão, ou pode ser aplicada com um pincel, se não tivermos amor ao pincel, porque ele vai para o lixo. Ah, é descartável. É descartável. Ah, eu até já tinha aqui boneca e não me lembrava. Então, a cera... É uma cera idêntica às ceras de madeira, é um bocadinho mais grossa um, e não tem nada que saber. Eu vou aplicar aqui. A aplicação é, é igual para uma cera normal. A aplicação é, é igual? É assim. exatamente igual ao que se faz para uma cera normal. Ela é mais grossa, eu posso levar mais ou menos cera para cobrir. Eu até posso fazer esta aplicação e dizer, oh, ficou espetacular, não quero fazer mais nada. Está lindo. E pode, ruim. e pode ser e pode ser, não temos que fazer mais nada. Ou podemos, se quisermos, achamos que, ok, eu vou insistir um bocadinho mais aqui, quero tapar este bocadinho, aqui se calhar no cantinho também vou tapar, podemos tirar, pôr e tirar como nós quisermos. Mais uma vez damos largas à nossa imaginação, Exatamente. Né? Sempre nós sempre aqui, mais. nós damos primazia às largas à imaginação, é isso que nós queremos. Como é que eu tiro? Estou a dizer que tiro, ponho e tiro, ponho e tiro, mas não é assim tão simples. Depois da de cera aplicada, temos duas opções. Imagina que eu tapei isto tudo e agora olho para a peça e, epá! Não, eu quero que se veja mais o azul, eu não gosto assim tão intenso. Então, posso usar uma cera? Onde é que está o meu, meu abro lata? Já o perdi, não é? Deve ser desse lado. Bom, podemos usar uma uma cera incolor para para remover o excesso, se quisermos, ou podemos trabalhar com uma lixa depois dela seca, ok? Já vou trabalhar ali. Ah, depois de seca pode se lixar. Depois de seca podemos tirar. Lá está uma lixa que é descartável, não é? Nós já okay. sabemos que a lixa quando é usada na cera, ela acumula hum, a gordura da cera e depois já não podemos reutilizar. Vai Tanto se um o então. Exagerei aqui um bocadinho, não há problema, posso ametecer aqui e vou tirando com uma cera clara, uma cera incolor, posso remover o excesso. No fundo, ela dissolve a outra, a outra cera, o que está a fazer é dissolver, ok? Então é conveniente ser utilizado numa incolor? Sim, porque não queremos estar a escurecer o móvel, estamos só é? uh, a escurecer o fundo, não é? Se trabalharmos com uma cera escura, vamos estar a manchar. Aqui, a ideia é só mesmo remover. Eu posso remover, como estás a ver, mais ou menos, se eu fizer mais... Mais pressão, estou a pôr o azul outra vez à amostra, ok? E este processo pode ser feito logo na altura em que nós aplicamos, fazemos a aplicação da cera, ou podemos deixar secar sem preocupações. Deixamos secar, não vamos estressar a pensar, ei, pai, agora já não vou conseguir. Não, isto, depois de ser conseguimos trabalhar a mesma. Podemos usar a lixa como eu te tinha dito. Eu tinha aqui uma, tinha uma lixa, mas vou abrir. Podemos usar uma lixa fininha, não convém ser muito grossa porque vai riscar o, o acabamento, não é isso que nós queremos. Estes, estes taquinhos de lixa são fantásticos. Esse é de eu tenho 100, uma coleção deles, eu vou começar é? aqui uma coisa em direto é. ridícula, eu tenho uma coleção destas lixas ah, é. em casa porque eu pensei, se isto desaparece algum dia eu estou tramada, então comprei uma coleção delas <risos> já foi para por ter cá lá, já foi-me por ver porque são ótimas, são super fáceis de trabalhar são muito maleáveis, são fantásticas. Então, nós podemos remover, depois da cera estar seca, ok, este bocadinho a cera já está seca, podemos remover com a lixa, e o que é que isto vai fazer? Vai realçar o veio da madeira, é o objetivo da patina é precisamente este, a realçar é realçar o então veio. Então aqui convém que seja mesmo aplicado uma lixa fina para não poder com o computador Para não estarmos a arriscar, é vamos só... Então. Tirar ligeiramente aquilo que nós queremos. Ok, se acharmos que, a, que a, a lixa não está a fazer o suficiente e queremos tirar mais quantidade de cera, lá está, podemos usar então a cera líquida, a cera um, transparente para usar como solvente e limpar a peça, ok? Sabendo que depois de limparmos com a cera, vamos ter que esperar que ela seque para podermos voltar à peça, não porque a cera ainda demora 30 minutos, mais ou menos, a secar, para podermos minutos. fazer o acabamento. Okay. Mas a, a verdade é que nós podemos tirar cera, pôr cera, voltar a, a tirar... É só tanto, respeitar o tempo de secagem e primeiro ser utilizado várias vezes. podemos uh, trabalhar o, o que quisermos até chegarmos ao nosso resultado. Depois da de, de cera seca, vem a parte chata, que é puxar a abrir. É chata, é chata se for um móvel grande e com trabalhantes. Mas o puxar brilho também não tem nada a saber. Podemos usar também a boneca de algodão, ou uma escova de lustrar, ou um paninho macio que não tenha pelo. E vamos dar ao braço para, para puxar brilho. Atenção. vai depender também que... tamanho da peça, não é? Sim, depois depende também, se tivermos um móvel gigante, conseguimos fazer, mas vamos claro. dar um bocadinho de trabalho. Então, puxar brilho também é simples. Uh... O brilho, o facto de estarmos a puxar o brilho, vai alterar um bocadinho atenção, Isto também é importante saber que sempre que nós puxamos o brilho, nós removemos parte da cera, portanto, aquilo que eu tinha aqui, eu tenho que contar que a cera ainda vai remover um bocadinho mais, porque isso acontece sempre. Mas aqui já não voltamos a aplicar a cera, não é? Podemos aplicar se quisermos outra vez. Sim, ok. Sempre. Sempre, hoje e para sempre, porque daqui a uns, uns tempos, quando nós nos apetecerem, agora é hoje, hoje apetecíamos que aquilo tivesse mais bronze. Uhum. Vamos lá e põe uns mais bronze, não é Pronto, puxar brilho, para quem tem uns bíceps como o meu é fácil, hein, não é? <risos> para quem treina no ginásio, pronto, e o brilho é evidente logo, nós quando fazemos este, este passo conseguimos ver logo o brilho. Atenção, que a boneca vai acumulando cera, portanto não, não vamos estar sempre a insistir com, com a, a boneca suja, vamos, vamos rodando, vamos voltando a passar. E é até termos o brilho que nós queremos, é isto que nós queremos, está feito. Infinito. Ok. Hein? Conseguimos fazer os quatro efeitos. Sim. Eu e criei eu tenho ainda. Aqui uma questão. Tens uma questão nisso. Em que momento posso aplicar um stencil para correr bem? Em que, que Desculpa. Em que momento? Em que momento posso aplicar um Sim. stencil para correr bem? Sim. Uh, porque que porque o stencil corre bem. o stencil, tem algumas uh, particularidades. O stencil pode ser aplicado, normalmente, no final da pintura. Porque nós, se for esse o objetivo fazer um, um desenho uh, final na peça, numa gaveta, por exemplo, o stencil é aplicado depois da, da primeira base estar seca. Os únicos cuidados que temos que ter é que seja um bom stencil, que seja feito um material em condições, porque há stencils, não vou dizer de onde, mas que não têm qualidade e que depois mancham muito. E é importante usarmos sempre uma pintura que seja o mais opaca possível para não, estarmos a, para não termos que estar a tirar o stencil e a voltar a pôr e acertar, porque é difícil acertar no mesmo sítio, e usar um pincel que seja uh, raso. Portanto, eu por acaso não trouxe... Existem pincéis também da, da gama da Dexter que são achatados. Uh, portanto, isso é o ideal para pintar com stencil. Porque nós não queremos, quando estamos a trabalhar com stencil, não queremos arrastar a tinta, porque isso faz com que a tinta entre abaixo do stencil, portanto a tinta é sempre aplicada na perpendicular, portanto é picotada na, na superfície. Se seguir estes três passos, em princípio não há razão não nenhuma há para problema. correr mal, uhum. agora a altura em que aplica o stencil é, é, será antes do acabamento, ou antes do verniz, ah, ou bem. da cera, daquilo que quiser aplicar para, para finalizar a peça. Okay. Ah, só para terminar, queria também falar aqui rapidinho Uh, outros efeitos que é possível fazer com estas tintas. O, o DKP, por exemplo, também é possível fazer com os, os metalizados e fica muito giro. E tem que ter muita procura, não é? Tem muita procura. Um DKP. está muito na moda o, o preto e o dourado. Nós uhum. podemos pintar uma peça inteira com dourado e depois aplicar uma tinta de DKP, que dê para fazer DKP por cima, portanto, uma chalky paint ou uma, uma charme uh, ou um esmalte. Em algumas situações podemos usar um esmalte preto mate. E fazer então depois o DKP para se notar o dourado por baixo. É um, é um como tu dizes, um acabamento que está muito na moda. Podemos fazer os, os craquelados, também com, com os, os metalizados, também fica muito interessante. Um, e temos Estes são ainda. Os craquelados. É? Os craquelados é uma tinta que faz. Uma tinta, neste caso. Uh, existe existe tinta. Um, um kit para poder fazer esse é efeito, é? um kit é? sempre, Exato. são sempre duas, dois produtos, um primário e um acabamento. E a diferença da secagem entre estes dois produtos é que cria este craquelado, que faz com que ela estale. Existe tinta craquelada, que é opaca, e existe verniz craquelado, que é transparente, podemos usar os dois, consoante também o, o efeito que nós queremos fazer. Isto é um outro workshop à parte, <risos> os craquelantes. Marcamos outro. Uh, pois marcamos outro, Rui. E temos também estas tintas Paia que não são metalizadas, mas que têm as, as benditas purpurinas uh, e que também fazem um efeito é um interessante. um efeito brilhante, não é? Tem as, as partículas metálicas uh, misturadas numa tinta mate, ao contrário da metalizada, não é uma resina transparente, é uma tinta que tem opacidade e, portanto, nós vemos estas partículas uh, dispersadas pela tinta. Também é um efeito muito engraçado que podemos fazer. E parece que é tudo! Acho que não me esqueci. Ah, e falta este. Já falámos também, não é, não é metalizado, mas também é um efeito que faz a imitação do, do ferro enferrujado. Temos uhum. várias tintas também para fazer este efeito. E pronto. Falei tudo ruim. Acho, Acho que não que deixem, que deixem nada. Tudo. Não sei se, se ficamos com se os clientes ficaram com alguma dúvida, mas também se ficarem, podemos sempre, podem sempre colocar Sim, no, as questões, as questões mais tarde, que nós estamos aqui para ajudar. E pronto, espero que. Sei que foi muito rápido e se calhar passei tudo muito a correr, não, mas não. espero que tenham pelo menos uh, ganho uma noção da, da versatilidade destas tintas e que o metalizado não é só uh, a bicicleta uh, com o azul, o, azul, o azul da bicicleta. Podemos é? fazer muita coisa diferente. E principalmente permite a pessoa dar largas à sua imaginação. Exatamente, né? é uma das e principais permite dar funções. largas à imaginação mais até do que uma tinta. Uh, a tinta decorativa tradicional da madeira, que é opaca e podemos fazer DKP e pouco mais com ela. Aqui temos uma variedade de, de efeitos. Pronto, Rui. Pronto. Obrigado pela tua presença, Obrigado, Joana. Eu. Agradeço imenso teres vindo até aqui à nossa loja e hoje ter estado aí uh, desse lado. Só que si já é um workshop especial. Obrigada. Obrigado a todos que nos estiveram a acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. As perguntas que ficaram por responder. Nós vamos dar uma resposta mais tarde. Não deixem-nos acompanhar todos os sábados em live stream, às 15 horas. Podem consultar os temas nos nossos workshops no nosso site www.romerlan.bte. Obrigado pela vossa companhia. Até à próxima. Boa tarde.